E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui, moleques, e olha só, cara GTA San Andreas. Pra você que assistiu o vídeo aqui no canal, com ele simplesmente lindo, com os gráficos extremamente é, atuais. Dessa vez você tá vendo com um gráfico. Apesar que eu tô jogando no PlayStation 4, sinceramente eu não sei se tem muita diferença do PlayStation 2. Eu acho que só tem uma, é uma, melhor, uma melhoradinha, melhoratinha, digamos assim. Negócio é o seguinte, galera, a gente vai fazer algo bem bacana. Inclusive eu fiz no um PlayStation no no GTA V. Vamos seguir a ambulância do GTA SA, o Sandres, San o tão aclamado Sandreas San Bom, deixa o seu like é muito importante, compartilha o vídeo se possível e se você quiser assiste lives do Dinata. Um, talvez GTA San ou GTA V Mods e outros jogos Aqui na descrição tem link, o link da minha página no Facebook Eu vou começar a fazer é, lives lá, beleza? Então é importante que você siga ou curta a página Não sei, se você preferir Então vai lá, é, talvez no final do vídeo ou agora, não sei Curte a página, volta pro vídeo E vamos ver essa parada aqui Bom, o negócio é o seguinte No GTA V tem como você chamar a ambulância pelo telefone, né? Você liga pra ambulância, ela vem. Aqui, a gente vai ter que fazer diferente. Eu não vou ficar procurando uma na rua loucona. Eu vou matar um pedestre. Tá ligado que tem até um memezinho, né? Eu tô perdendo massa muscular ali. Tem um memezinho, né? Que é do GTA San Andreas, Que a ambulância do GTA Sandras San é tão boa que ela atropela, ó, mata o cara. E revi... Pra, ir, pra reviver... Pra reviver ele de novo, mano Então você tá ligado que a ambulância aqui Diferente do GTA V Ela... O cara pode estar tá morto E os caras vão lá Revive Eita caçamba Revive eles Revive o cara E depois atropela revive de novo O bagulho é louco, mano Então é o seguinte, eu vou matar um cara aqui, tá chovendo Não tem como mexer no tempo, etc Vou matar um cara aqui para não chamar muita atenção da polícia. Cara, eu tô, eu tô perdido nos comandos, velho, porque faz tempo que eu não jogo e é bem diferente do GTA, mano. Caraca, velho, que tem uma polícia aqui. Pera aí, eu vou chamar a atenção da, da, da ambulância sem que tá uma polícia perto. Tem muita polícia nesse jogo, mano. Ó, galera, a ambulância chegou aqui, ó. Só que a polícia tá atrás de mim, tem que tomar cuidado, mano. Vamos atrás, vamos atrás. Cara, eu não sei se tava bugado. Mas ela não tava... Não tava vindo, mano. Simplesmente não tava vindo. Ela tá com a sirene ligada. Vai atropelar uma galera. É óbvio. Olha aí, ó. <risos> vamos ver se... Mano... Pera aí. Pera aí uma parada aí. Pera aí. Tava desligando o som aqui. Senão... O som ele não, não vem... Ele é tipo... É com atraso essa placa de vídeo minha aqui. É uma bosta, velho. Vou comprar uma nova. Vamos lá. Vamos atrás da ambulância. Tá loucona, rapidona... Então, toma cuidado, eu tomar cuidado, eu posso bater num carro e. e. e cair e ela simplesmente sumir, mano. Então vamos lá. Ela vai atropelar. Opa! Ocorrência aqui, ocorrência. Peraí, vê, CJ. Ela atropelou! Ela atropelou! <risos> ela atropelou o cara! Olha lá, ó. ó simplesmente. Tem outro, não vai deixar não! Tem outro, tem outro Caraca, velho, olha que loucura, irmão <risos> Deixou o paramédico lá atrás, velho Que loucura, <risos> mano, essa ambulância É a ambulância, velho Vamos lá Mano, ela deixou o, para... o, o piloto Deixou o outro paramédico para trás, cara Caraca, velho, no início do, do vídeo Eu tava com a barra de, de músculo ali cheia Agora já tá Você Fica sem comer aqui, abaixa rapidão, mano Ó, oh. nossa, mano Peraí, aí, calma Vamos ver pra onde ela vai Ó, oh, nessa, nessa brincadeira aí, A gente chegou a ver ela Atropelando uma pessoa E ó, eu curando, velho Beleza Vamos ver pra onde que ela vai Vamos ver pra onde a ambulância vai Mano, o trânsito do GTA San Andreas É o pior que eu já vi em toda a minha vida O bagulho é bizarro, mano Não sei se você já jogou aí recentemente Mas eu não sei, parece que o carro ele spawna e dá um respawn Assim quando você tá virando uma curva Ele aparece e chega um carro você não É muito complicado, mano Nas rodovias ali de Las Venturas, cara Você ficar um pouquinho Você tá correndo Você diminuir, reduzir um pouquinho Vem a um caminhão e te regaça, mano Você atropela Ó. Pelo menos. Nossa, desviada, né? Mas ela saiu da cidade, mano. Ela tem que ficar lá na cidade. Mas beleza, qualquer coisa eu dou um corte aqui. Olha só, olha só, mano. A ambulância é muito louca, cara. É mais louca que o. Que a polícia, velho. Sério, a ambulância aqui, eles joga lá louca. Olha lá, tá vendo o, o, o, o trânsito loucão? Já atropelou um cara ali. Vou dar, um, vou dar um corte aqui. Vamos esperar ela... A não ser que tenha alguma coisa louca aqui, tá ligado? Mas eu vou ter que esperar ela entrar na cidade, mano. Aqui provavelmente não vai, não vai acontecer nada. A sirena tá ligada, loucona aí da... De, do baína. Vamos, vamos atrás. Ó, oh, atropelou um cara. Meu Deus, ela atropelou... <risos> <risos> atropelou um cara de moto ali, velho. Oh, vai passar por cima desse também, quer ver? Ó, ó, ó, ó Nossa, é o Nando moro esse carinha aqui Não, não é, o Axel Rose Tem um cara que é igualzinho o Nando Moore aqui, mano Não sei se vocês já viram já Bom, já Opa Passou por cima, passou por cima Olha lá, mano, ela, ela vai Troféu os caras aí pra curar, velho Olha lá, ó <risos> Caraca, o cara, a Bula, você é muito louca, velho Ela atropela os caras pra salvar, irmão O bagulho é louco, irmão E aí, não vai não? vai mais não? Let's go velho é que o pessoal tá na frente, ela não quer passar visiva. Dá um ali nela. Mano, a câmera é muito ruim, precisa acostumar depois. É bem diferente os comando, cara. Ok, mais não, galera. Ai, ô doidão. Olha o braço dele pra fora ali, ó. Vai, cara. Será que pifou a ambulância, velho? Pô, vou pegar outro de novo, é tenso, hein, cara. Pra achar outra de novo. O cara não quer ir mais, não, mano. Eita caramba. Vai! Deu pau no motor, velho. Dá lá. É isso mesmo. Chega uma. Ai, ai, foi, foi! vai. Vai. Vai ser a última... última vez que a gente vai atrás, hein, galera? Olha lá, olha, cara, que louco, mano. Cheiradaços, cara, trabalha, olha isso. Olha lá, ó, oh, oi! Oh, oh. ai, ai, ai. A ambulância trabalha cheiradona, mano. Ó, vai ser a última, o vídeo não ficar muito longo. Vou fazer um novo com a polícia, galera, porque eu já cheguei a fazer um vídeo, né, seguindo a polícia do GTA Sandras. San mas tipo assim, é. Acabou não acontecendo nada, tá ligado? Só seguir. Mas tem hora que você tá jogando. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, lá. achei que ia passar direto. Tem hora que você tá jogando e a polícia ela vai estar tipo, tá atrás de bandido. Aí acho que seria legal a gente ver o que ela faz, né, mano? Eu já vi ali no, no, no, no. Em Los Santos ali, tipo, os, os bandidos lá da, dos balas. É, atirando assim, tá ligado? Bah, bah, bah, por trás, por cima do carro E a polícia atrás, loucona Então, vou ver se eu faço um, um vídeo novo De... Aqui na polícia Do GTA sangue. Vai, mano Ah, não vai dar ré, vai Tá travado, agora tá aqui Olha tava... lá, olha lá, olha lá, ó lá. Mano, eu não sei, cara O que os caras do... Os desenvolvedores da Rockstar Que eles quiseram fazer com essa ambulância Porque eles colocaram ela de... Tão louca, mano Tão louca, velho Que, cara Ela sai muito rapidona E... Tá ligado que a ambulância Quando ela liga a sirene A galera tem que sair Na vida real No jogo também, né Tem que abrir Pra a ambulância passar Eu acho que é por isso que eles estão ali Ligam uma sirene E acelera, velho Liga a sirene e acelera, simplesmente. Vou tentar deixar ela chegar numa cidade aí. Ela tá num lugar bem zoadinho aqui, mano. Lá na cidade ela sai atropelando geral, cara. Ó, ó, ó. Ai, mano. Caraca, moleque. <risos> Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Segue a página, beleza? Que tá aí na descrição. A ambulância é muito louca, mano. Olha isso, velho. Cara, ela não, não vai mais pra cidade, velho. E é isso. Gostou? Clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral por assistir. Até a próxima. Fui.